Olá, eu sou a Maria e hoje tenho 5 truques para o telemóvel com o tema fotografia. Estes truques são bastante simples e vão ensinar a tirar fotos debaixo d'água, a tirar fotos com um flash lírio e outros tipos de dicas que vocês já vão ver, por isso se vocês estiverem interessados é só continuar a assistir e espero que gostem. Para este primeiro truque vamos precisar de uma caneta permanente de cor. Nós vamos precisar de uma permanente porque pinta muito melhor fita cola do que um marcador normal. Vamos então precisar de marcador permanente, fita cola e o nosso telemóvel. Virem o vosso telemóvel e coloquem uma pequena fita cola por cima do flash, pintem com o um marcador vermelho por cima da fita cola na zona do flash, coloquem outra fita cola e pintem novamente para a ficar mais intensa e eu vou colocar outra fita cola para não sujarmos os dedos quando quisermos tirar a foto. Ok, como vocês estão a ver, o flash já está a dar cor, cor-de-rosa, por isso vamos testar. Quando tiverem a tirar uma foto, não se esqueçam de acionar o flash e vamos tirar uma foto com cor e agora uma foto sem flash de cor. E estes são os resultados. Se vocês tiverem... Outros marcadores permanentes de outras cores utilizem e de certeza que vocês vão dar o resultado. O macro de meu telemóvel funciona mesmo muito bem, mas queria ver se havia alguma maneira de melhorar um bocadinho mais o macro. Eu experimentei a técnica da gota, só que não resultou comigo. A gota transformou a minha foto numa foto passa não se via quase nada do que eu estava a tentar fotografar. Por isso fui testar outra técnica, que é a técnica da lupa. A lupa faz com que meu telemóvel consiga focar ainda mais com mais por menor um objeto pequeno, por isso funcionou bastante bem. Não é uma distância enorme, mas funciona, por isso se vocês quiserem experimentar tirar fotos a um objeto muito perto, aconselho-vos a utilizar uma lupa, que funciona mesmo muito bem comigo. Digam -nos, nos comentários se vocês já experimentaram a técnica da gota, para ver se só foi comigo que não funcionou. Ok, vamos criar um holograma? A primeira coisa que nós precisamos é de um papel quadriculado, para facilitar um bocadinho as nossas medições, mas vocês podem utilizar um papel branco, se vocês preferirem ou se não tiverem quadriculado em casa. Vamos fazer uma espécie de triângulo sem o bico, vai ter na base 6 cm, depois vai ter uma altura de 3.5 cm e o topo vai ser de 1 cm. Por isso que vocês têm que fazer é a base, medir a altura e a partir daí fazer 1 cm e unir as pontas de um lado ao outro para criar o nosso triângulo sem bico. Agora o que nós vamos fazer é pegar uma caixa de CD, vamos retirar a parte transparente que é a parte que nós vamos usar para criar o nosso objeto que nos vai permitir fazer um holograma. Coloquem a caixa transparente por cima do nosso desenho, vocês podem até colocar fita cola para o desenho não sair do suporte e também podem pôr fita cola na parte transparente por cima do desenho para não sair à medida que vocês vão cortando. Por isso, como eu disse agora, nós vamos cortar 4 vezes este triângulo na nossa parte transparente do CD. Para isso nós vamos precisar de um x e vamos ter que cortar devagarinho e com calma e muita segurança. Se vocês não souberem usar muito bem o x por favor peçam a outra pessoa para usar, não quero que vocês se magoem. Cortar não foi muito difícil e eu no início pensei que seria um bocadinho mais difícil, mas se vocês marcarem o x umas 4 vezes e forçarem o CD, ele parte direitinho no sítio onde vocês fizeram os primeiros riscos. Por isso é um processo muito, muito rápido quando vocês tiverem os vossos 4 triângulos só precisam de unir os lados para criar uma forma deste estilo vocês podem usar aqui cola para colar as partes quando tiver tudo preparado, vocês só precisam de ir ao Youtube e procurar um vídeo que já tem preparado o efeito holográfico por isso só vamos escrever 3D Video Hologram e vai-vos aparecer várias opções eu carreguei logo na primeira quando puderem dar Coloquem em full screen, no ecrã inteiro da vossa tela do telemóvel e depois só precisam de colocar o nosso objeto que acabamos de criar no centro desse vídeo. Vocês vão conseguir ver as imagens em 3D e eu achei super interessante espero que vocês gostem também. Vamos agora passar para o próximo. Este próximo truque vocês já devem conhecer mas vai ser muito importante para o último truque que eu vos vou ensinar hoje por isso, se vocês não tiverem o um comando de para tirar as vossas fotos, não se preocupem porque vocês podem usar os botões dos vossos auriculares do telemóvel para tirar fotos, por isso coloquem o vosso telemóvel em alguma superfície ou até num tripé se vocês tiverem coloquem os vossos auriculares e só precisam de ir para onde vocês querem tirar a foto e carregar no botão do mais ou do menos e é uma boa forma de vocês tirarem fotos sozinhas sem precisarem de ajuda de ninguém, vocês podem tirar fotos dentro de casa ou até fora de casa por isso é uma dica mesmo boa e vai ser precisa para este próximo truque onde nós vamos tirar fotos como se não tivéssemos debaixo de água por isso eu agora vou colocar água neste espaço e vou adicionar-lhe alguns sabonetes líquidos para criar alguma espuma se vocês tiverem uh, sais de banho ou alguma coisa que dê cor à água utilizem porque vai ficar mesmo bem eu tirei também algumas flores secas para a água para dar outro ar à foto. E agora o que vocês precisam fazer é arranjar um copo. Neste caso eu tive que arranjar algo um bocadinho maior, porque o meu telemóvel é um bocadinho largo. Por isso eu tive que arranjar um frasco, mas se vocês tiverem um telemóvel mais pequeno podem utilizar um copo. E o que vamos fazer é colocar dentro do copo o nosso telemóvel e esse copo dentro da água. Por isso nós vamos tirar uma foto fora e dentro da água. E vai dar um aspecto super interessante à vossa foto. E espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais eu faço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like e se se ainda não subscreveram E até ao próximo vídeo.